Olá meus amigos do canal do Cícero e da Madalena Nós estamos nessa estradinha de terra aqui parados Aqui está o meu carro O carro do irmão Zezinho ali, ó E lá atrás um gol do nosso irmão Dalton com a sua família E nós vamos hoje fazer um passeio aqui nesse lugar que eu vou mostrar pra vocês Tem até neném aqui, gente, olha aqui é, vai ser. Até aqui assim, vai, vai ser uma. A primeira, a primeira? Como é que é? Primeiro passeio, o primeiro primeira aventura? Passeio. É. Primeira aventura. A mais linda do mundo. Vamos mostrar pra vocês aqui então, ó. Nós vamos subir essa pedra. Que tem por nome Pedra Redonda. Esperamos conseguir subir nela de boa, sem nenhum acidente. Deus está conosco nessa aventura também, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. E assim, vamos fazer um passeio bem agradável nessa tarde de sábado. Não está muito quente, zero do sol forte, está bem fresco, um vento agradável. E nós vamos subir para a gente lanchar lá no alto e mostrar para vocês a, as belezas desse lugar, ok? Se sente bem, ó. Bom, aqui estamos nós começando mais uma aventura. Oi bem? Comprar a bolsa daquela.. Aquela... É aquelas bolsas de acampamento profissional que custam uns dois é. pau e meio. Essa daqui é improvisada? É. Mesmo assim a gente vai. O Zezinho também já tá pegando a matula dele aqui, ó. Teve que improvisar aqui, ó. Ajeitar, ele é, viu? é, ele vai tirar o sarro de mim, mas ele tá parecendo um, um jegue de carga, um de carga. Olha lá. Você tá, tá vendendo salgadinho aí, moçasinho? Um real, prontinho. Tá vendendo? É. Quanto que é cada um? Um real. Um real? Não, é, é dinheiro, sim, é. Aí, agora nós vamos subir, vamos deixar nossos carros aqui, ó. Que Deus nos deu para nos trazer para cá. E vamos agora fazer essa caminhada do pé dessa pedra aqui. Gente, é o seguinte, eu não estou com gimbal, tá bom? Então a imagem vai balançar um pouco, porque eu estou com câmera de mão. E o gimbal que eu comprei, ele é para celular e eu acabei deixando o celular lá. A turma tá até me apelidando já De 0,6 Eu vou falar a verdade Andar junto com esse pessoal aqui Você tem que ter um espírito bom Você tem que ter um espírito alegre Se você tiver um espírito triste A casa cai Eu sei dizer que é isso aqui gente Ó, Dá uma olhada Ó, Não sei quantos metros de altura ela tem não mas ela é bem altinho assim. Vamos continuar. Tem um caminhozinho aqui que é do pessoal subir, né? Madalena, tem uma cerca de arame farpado aqui, mas você consegue passar. Eu pariu, Fui. Pode ir, irmão. Pode ir, tá tudo certo. Não se preocupe conosco, não. Interessante que todo pé de pedra, será que é? Eu sei que tem pé de serra, não sei nem o número que ele calça, mas todo pé de pedra a gente encontra flores. E elas ficam daquele jeito ali, ó, quer ver? Olha lá. Não sei se é da família da bromélia. Mas tem flores. E também não sei como que as flores dão no lugar desse, viu? Seco desse jeito. Vamos que vamos. E vale a pena passear. Eu vou cansar um pouco, porque faz um tempo que eu não subo serra, né? Tem uma casinha ali, gente, ó. Uma casinha Meu Deus, no meio do nada Dá uma olhada só Opa, olha lá Nem sei se mora alguém Devagarzinho, vamos parando Mas vamos subindo Olha só A pedra partiu sem -se duas. Olha o tamanho dessa daqui. mais? Vocês estão bebendo água? Não. começa com graça, hein? Não começa com graça, hein? Acabamos de subir, já estamos bebendo água. A água tá bebendo nós. Com tá ah, que coisa boa! Vamos lá. Mais? Não. Na verdade é bom beber aos pouquinhos mesmo. Beber demais assim. Aí pesa o estômago. Olha o Miguelzinho. Lá vai o nosso, nosso herói. Lá vai. Onde você vai, Miguel? Ah, junto com a gente aqui para cansar é difícil, hein? Encontramos uma sombrinha. Sobe por aí, mozazinho? Ah, tá. Olha o Miguel, olha o Miguel que não subiu na pedra. Olha lá. Esse menino vai ser alpinista, viu? Vai ser alpinista mesmo. a bota, vamos Estou na sombra de um pé de sassafrás. Quem conhece sassafrás? Vou mostrar para vocês o que é um pé de sassafrás. Esse aqui, ó. pede de Sassafras, ó. Madeira de lei respeitada aqui na região. Onde tênis não cortam. Esse não é tão velho, não. Já vi muito mais velho que esse. Vamos subir? Vamos subir? E o peso para ir... Lógico que é um tanto desconfortável, mas são alimentos que nós estamos levando, água. Aí na, na hora que a gente voltar tá tudo certo. É então, o peso é menos. Hoje a negada vai dormir que nem um anjo. Vai deitar na cama, vai desmaiar. Já. Olha só. fendido. É. Buraco de largato ali. Ela fendeu. Tem uma mamica de cadela aqui. Olha o espinho aí, hein? Olha o espinho aí. O espinho na árvore. É, tem espinho na árvore. Tem um buraco de largato. Se for quebrando essa pedra do jeito que eu tô vendo aqui, pessoal, ó. Daqui uns centos anos ela vai desmoronar. Olha! Olha lá, tá vendo? E aqui já prendeu, já dobrou um pedaço para cá. Meu Deus do céu! Olha só! Como é que ele ainda ficou parado? É! natureza tem essas coisas, né? E sempre nós encontramos essas belezas. Onde a gente vai, ó. Casa de aranha uhum, ali. Casa de aranha? em cima. Tem mesmo, mas está tão... Como assim dizer? Tão lugar ruim de filmar. Vamos lá. Aqui tinha uma abelha, uma casa de marimbondo. Gente, eu tô aqui debaixo. Vai vendo. É, alguém veio e quebrou. Você pode ver que tem um. Alguém tava roçando aqui, ó. Tava roçando e arrancou fora. Aí, tinha outra. Vamos ver daqui de cima já. Dei uns gadinhos lá embaixo. Subindo devagarzinho, parando devagarzinho, né, mamãe? né? Ah, é mesmo. Tem uma caverninha ali, ó. Uma vez, eu não consigo, não. Bom, pessoal, agora nós estamos do outro lado da pedra, na parte de cima dela. Ali tem um buraco que eu estava até comentando aqui quando chove. A água entra por ali com toda certeza e sai lá embaixo, do outro lado lá. E aqui tem muita dessas, muitas dessas plantas aqui que eu não sei o nome delas. Como é chama essa planta aqui, mozazinho? Qual? Essa que eu tô vendo aqui. Antúrio. Hã? Antúrio? antúrio? É. Olha só, rapaz. A gente conhece na cidade o antúrio de vaso. Até estranhei. Mas o verde aqui é muito bonito, hein? Olha só, que verde bonito que tem aquelas folhas ali. Então aqui são antúrios, eu não sabia. Uma árvore que nasceu aqui também no pé da pedra. E nós vamos continuar sempre margeando a pedra do lado direito dela. Para quem vem aqui passear, lado direito dela, tá bom, gente. para vocês que nós estávamos era ali, ó. a parte de cima da pedra. Aí também sobe, monzazinha? Vem ali, mãe. É aí? É, ele tem espírito de escalador. Nós vamos por lá? A máquina fotográfica não trouxe, né? Quem que trazer? É. Nossa, meu deve estar aqui só. Só a Vem. Por ali não vai, mozazinho? Ali não vai? Não, não passa. passa. Embaixo tem uma plantação oh. de abóboras Põe três, mais? Vem, filho. Desce. Tá Cadê? Ele? Tá, lá. tá aqui perto, velho. Mãe, já tá lá, ó. Só o quinto, mãe. Já tá lá em cima, assim. Cadê? Vem, Miguel. Mas ele não subiu por ali, não, viu, bem? Não, ele subiu por aqui, ó. Então, mas não tá tão longe, não. Tá Miguel, fácil. Vem cá, vamos, Miguel, para cá, Miguel. Vamos para cá. Né? cá. Vamos para cá, vamos. Tá aí bem, ó. Ele tá ali naquele cantinho. Vamos lá, Miguel, vamos. Olha lá as flores que eu falei que dá no alto das pedras, gente. Aquelas flores ali, ó. Eu vou ter que entender porque que essa câmera tá granulando. Essa câmera não fazia isso. Deve ter, deve ter alguma configuração nela que eu tenho que fazer. Porque é impossível. Olha lá, ela está granulando e ela não fazia isso. Isso me preocupa, viu? É, agora eu quero ver como é que eu vou conseguir passar ali carregando essa tralha que eu estou com ela. Tá vendo? Ela está granulando, ela não fazia isso. Deixa eu tentar colocar no manual e ver se eu consigo corrigir. Vamos Pedro, vai pra frente. Ah, tô esperando começar a romper ali porque na hora que eu começar a romper eu não quero parar, né? Agora estamos na base de uma pedra e a coisa aqui não tá muito legal não, viu? Bom, vamos lá. Vamos lá, devagar. Beirando essa pedra aqui. Passando esses galhos aqui. É. Tem que ir devagar. Não dá para ter pressa. Num lugar desse aqui. Interessante esse musgo, né? <risos> Interessante esse musgo, ó. Deram uma paradinha ali no alto. Aqui tem um corredor, que eu já estou subindo. Nós estamos entre aquela pedra maior, e do lado direito, uma sequência de rachaduras numa pedra menor. Então, eu vou entrar aqui agora eu vou subir por onde eles já passaram. Devagar e sempre, sempre devagar. Mas lá, Madalena, é muito pior do que aqui, viu? Que óleo é, vai água. Vamos, Zezinho, tá descendo aí. Já foi levar a matula dele lá no alto. Vem, Zezinho. Olha, olha o Qual que é o óleo vermelho? Depois da mão. Tem uma de bicho, Tem o que? Fala direito. É. Erva de bicho? Não, morada. De bicho? Morada de bicho? Não é. Ah, aqui embaixo no pé do... Da... É. Bom, meus amigos, eu acabei de dizer que isso aqui é jabuticaba, mas não é jabuticaba, não. Isso aqui é um pé de cambuí. Sabe o que eu fico admirado? Mesmo quando eu era criança, que eu ficava para trás, que o pessoal ia na frente, eu não tinha medo, gente. Graças meu Deus, eu não sei o que é isso não. Medo. Por que ter medo? O pessoal vai subindo, eu vou ficando para trás. Várias vezes já fiquei para trás. Ó, oh, faz tempo que eu não vejo, sabe o que? Capim gordura, aqui no alto tem bastante. Gordura. Estamos chegando já. E aí, dona Madalena? E aí? Hã? Essa é pau pra toda obra mesmo, viu? Mandou fazer. Aí Mandou... embaixo. Embaixo pra cá. Aí. Aí. Aí. aí. Mandou fazer essa roupa para nós, para a gente andar no mato, não deu outra. Dá gosto de ver. Madalena, Madalena. eles fez de encomenda essa mulher e guardou para mim. Opa! Olha só! Um litro já foi. Já era? É, veio balançando né, aí ele entrei o gás. Perdeu todo o líquido? Vocês não beberam nada? Eu bebi. Bebeu? Uhum. Estourou? Caiu? Aí ó, passou. Estourou só aqui ó, a parte de baixo que ficou, eu bebi. Ah, é, porque ela vai formando gás né. Perdeu, Esse perdeu, é perdeu um, dois litros de Coca-Cola ou um? quer dizer nada também. Não, perdemos nada não. Vou mostrar agora onde é que nós estamos. No alto. Não o alto total, tem que subir mais para ir lá. Mais um alto. Dá para ter uma, uma visão muito bonita lá de baixo. Tem uma outra ali que é mais alta do que essa lá. Bem mais alta do que onde nós estamos. A gente consegue já ver uma fazenda lá embaixo. E uma fazenda antiga, pelo que eu estou vendo. E ali eles com certeza. Não sei se é morango que está lá embaixo, que venha a ser. Normalmente essa cobertura é de morango, mas pode não ser. A distância, gente, que eu tô. O pessoal tá lá em cima, lanchando, eu também estava lá lanchando, mas a câmera deu uma parada e eu não entendi o que aconteceu. Agora ela voltou a funcionar. Eu vou arriscar levar ela, que eu vou subir lá do outro lado, tomara que ela volte a funcionar. De repente os componentes dela esquentaram muito, aí deu o que deu.